Você tem o seu negócio, seja ele de produtos ou serviços. E você constantemente, ou quase todos os dias, deve estar pensando como eu faço para estar tá melhorando meu negócio sempre. É aí que entra o conceito de fazer o mais com o mesmo. O que, que isso significa? Significa que com o mesmo espaço que você possui hoje, com as mesmas pessoas que você tem hoje, com os mesmos equipamentos que você tem hoje, é possível sim fazer mais com o mesmo. Agora, para você atingir este grau e procurar entender como que você vai fazer isso, a gente precisa fazer primeiro uma transformação. E essa transformação começa por onde? Começa comigo. Começa com você. E é agora que nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o que é essa transformação começando com você. Por que, que eu estou dizendo que a transformação começa com você? Primeiro, que você é o líder do seu negócio. Então, você tem que é, usar essa experiência de transformar você mesmo, primeiro, para depois você transformar os outros. É o que a gente chama em inglês de lead by example. Ou seja, você vai liderar pelo exemplo. Então, por isso que é importante que a transformação comece em você. Mas, Bruno, por que a transformação tem que começar comigo? Você liderando pelo exemplo, você vai mostrar aos outros, ou seja, seus colaboradores, funcionários, acionistas, que você realmente está disposto a melhorar o teu negócio. Se você não liderar pelo, pelo exemplo, ou você não der bons exemplos né, de como você vai fazer essas melhorias, o que, que vai acontecer? Os outros já não vão acreditar tanto em você. E o, isso é o caminho certo para que o seu negócio comece a fracassar, o seu negócio vai fechar, ou seja, você vai quebrar. Por isso que a primeira transformação que tem que ser feita para uma melhoria no seu negócio é você aprender que você tem que começar a melhorar com você mesmo. Muito bem, Bruno. Eu já entendi que eu preciso fazer essa transformação comigo. Mas por onde que eu começo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que você está falando de quer melhorar o teu negócio, quer melhorar a... a a tua empresa, você quer, de alguma forma, melhorar eh, o relacionamento, por exemplo, com teus clientes. Então, nós estamos usando uma palavra chamada de melhoria. Existe uma expressão, e esse conceito é bem antigo, não é novo, mas continua muito atual nos dias de hoje, que é uma expressão em inglês chamada Continuous Improvement. Nada mais é do que melhorias contínuas. Ou seja, durante o um tempo... Sempre você vai procurar ter uma melhoria. Então, Bruno, de novo, por onde que eu começo? Por exemplo, imagina você tem a sua empresa, você tem o seu negócio e você tem, por exemplo, clientes internos que são as pessoas que circulam ao seu redor e que precisam do teu produto, do teu serviço de uma forma interna dentro da tua empresa e você tem um cliente externo, aquele que compra o teu produto e o teu serviço. Muito bem. Então, por exemplo, pegue qualquer um desses clientes, seja interno ou externo, e faça um questionamento. Pega o telefone, celular, liga para ele, manda um e-mail e pergunta e aí, como é que estão as coisas, está tudo bem, você tem alguma sugestão, a gente está te atendendo bem, você está satisfeito com o nosso produto, você está satisfeito com o nosso serviço? E espere o feedback. Essas informações que o teu cliente vai te dar, seja ele interno ou externo, já vai te municiar com uma série de, de informações e aonde é você pode começar a descobrir, aonde que você vai começar a melhorar. Então, por exemplo, uh, se um cliente fala que um determinado departamento ele enfrenta problema, por exemplo, por causa da cobrança, ou o departamento lá de logística, o produto não chega em condições, ou tem um problema de embalagem, ou tem algum problema de, de, de demora em atendimento, todas essas informações são informações importantes que para você começar a melhorar o teu negócio. Então, veja... Você, de novo, tem que ser o líder desse processo. Então, essa transformação de você começar a pensar no Continuous Improvement ou nas melhorias contínuas, começa dentro da sua empresa, do seu negócio e também, lembre-se, tem um cliente atrás disso. Você produz um produto ou um serviço e alguém está pagando por isso. Então, você tem que saber se o produto ou o serviço que você está fornecendo, o pessoal está seu cliente está satisfeito com o que você está fazendo. Tá? Depois, você tem que começar a fazer uma análise do que, que a gente chama de processo. Tudo na vida tem um processo.